Eu vi, aquele, eu vi tu postando aquele áudio ali, eu ouvi, eu gostei do canto, não tem? É, a entrada bem alta, bem, bem, bem legal ficou. Deixa eu te conhecer, falar pra mim qual é o teu nome, de que lugar que a gente tá falando aí, pra gente saber quem é esse grande amigo que tá conversando conosco aqui. Ah, eu sou o Leonil do Campo, né? Todo, todo mundo conhece por Léo, aqui de Majorzecino, Santa Catarina. Gosto muito do Curió, é a minha paixão e sou criador, não tem? e gostei desse canto. Eu tô eu tô com outro canto aqui, mas eu vou quero mudar para esse canto aí pro próxima temporada, né? Sou paranaense, da vai e Paraná, Paraná, né? Daí com 11 anos fui o Paraguai. morar no Paraguai. E lá tinha muito curió tinha. O que que fazia? A gente ia para aqueles banhadão, aquelas varjas, e pegar curió, né? Pegar filhotinha, achar o ninho e ia tratar com fubá. A gente não tinha experiência de tratar com fubá, e aí, de 5, 10, a gente conseguia salvar um. Mas desde lá, eu gosto de curió e venho até hoje, a paixão é curió E sempre gostei, né? É a paixão da gente é curió. Aí quer dizer que o senhor pegava os curiósinhos no banhado, os filhotinhos? É, no Ninho, lá, naquele, naquelas vagas, aquele banhadão que tinha lá no Paraná. Aquelas vagas, né? É. Tirava os filhotinhos de quando a gente ia, criança, 11 anos, 12 anos, 13 anos, eu já gostava do bichinho, já, já gostava do curió. Tirava do ninho para tratar no bico. Nós estamos falando, nós estamos falando de que ano? Ah, isso aí era em 70 e... Os anos 74 para aí, 1974 era. Há muitos anos atrás isso aí. Mas, rapaz, quer dizer que A você refazinha. fazia isso aí com os bichinhos, rapaz? <risos> A gente não tinha experiência, né? Uhum. A gente não sabia. Hoje em dia tem tudo, né? Hoje em dia a gente cria, não morre um filhote. É a coisa mais linda hoje. Vem a filhotada crescer e vem tudo bonito, tem. Melhor coisa que tem hoje. É, é verdade. E nesse caso aí, quando o senhor fazia isso aí, o que é que o senhor trouxe de experiência desse período para o, o criatório de hoje? A de lá? É. A experiência que eu trouxe lá? Eu só trouxe o, o gostar dele, então, só amar ele, porque experiência eu não trouxe nenhuma. Eu só fazia maldade naquela época. tirado o ninho e de 5, 6, criava um, um, dois e o resto morria todo. Então, ela tirava com fubá. E não tinha comida, não tinha ração, não tinha nada, né? Hoje não, hoje é bem diferente. Hoje. Então, experiência de criação eu não trouxe nenhuma. Só trouxe o amor pelos bichinhos, só. que hoje eu crio e a gente consegue fazer boas ninhadas aí e tudo e vem todas, né? Pois é, rapaz, hoje em dia tem toda a tecnologia, né, que a gente pode estar tá utilizando para para fazer com que o plantel né, tenha saúde, tenha boa qualidade com os filhotes, né? É assim, hoje em dia tem tudo, não falta nada hoje. Não precisa usar lava, não usa lava, não usa nada, nem milho verde não uso. Só a ração mesmo, e, e não falha, em todo, medicamento mesmo não uso nenhum, medicamento não dou, nada, nada, é só higiene, e tudo que a gente faz de, de bom ali, tem, é tratar bem os bichinhos. Eu acho que um medicamento melhor do que a higiene, um bom trato, não tem melhor, né? Não, o que o que, que passar aí na, na natureza dá ele vai, vai tomar um remédio de verme, vai tomar um antibiótico ele não toma tem ele então assim ele é o alimento dele tem que a gente cuida bem bem higienizado é é tudo fala aí o nome das raças dos teus do teus galadores aí ah eu tenho um prorrogação que é do criador do, do criador Renato do criatório de prorrogação de Itajaí já viu falar certo né é rapaz é, o Renato Samu. é parceirão gente é. boa demais não eu tenho o Criatório dele tem o, tem as fêmeas as matrizes também tem eu peguei quatro dele e tenho uma fêmea do, do criatório em é, né, do, do curió Progresso Tem tenho bastante pássaros bons que tem isso aí no caso são os teus galadores é e as tuas matrizes o que é que você tem aí é matrizes também tem eu tenho quatro do criatório prorrogação e tenho aqui de Pedro Cedrez, de, da cidade de Brusque. É o senhor Pedro Cedrez é, é passarinho de boa raça, não tem? Passarinho de... bota aí 25, 30 cantadas ali, não tem? É, canta três, quatro, cinco minutos. Tem eu tenho passarinho bons ali também. Que bacana. Hoje gente, eu tô faz. com oito. É, hoje eu tô com oito cuidando ali. Já estão soltando batida de praia, bem, bem bonito já estão soltando. Não tem? Já estão começando a soltar canto que é para nós que está muito frio aqui para nós, aqui no, no sul. Ainda não esquentou ainda, né? Não, aqui está frio. O para ver, está tudo... Está tudo agasalhado, aí. né? Agora eu quero entender como é que é o teu processo aí no processo de criação. Como é que você age aí no processo de criação? Fala para nós aí como é que é o teu manejo aí com, a, com, com filhotes, com fêmeas, com galadores. Ah, os é assim, eu, até eu... Eu sempre mantenho fora de casa tá? não tem, sempre na casa da minha filha e casa do meu filho. Então eu, eu deixo fora e a fêmea ela, ela, ela apronta só no no, no aparelho tem tá? lá no cantinho do do, do, do do CD ali. Então daí chega o desse, finalzinho de agosto, setembro, que bota os ninhos e ali a gente esquenta. Daí vai, pega o macho e traz, passa e tal. Então, galou, tira fora. Não, ele não escuta o macho. Ele não escuta o galador, então é só pegar ali, gala e já sai fora. Então daí a gente vai separando, vai cuidando, vai fazendo sexagem, vai... né? É o, gente, é o trabalho da gente. A gente é... não tem muita experiência com isso, mas a gente não perde também muito muitos pássaros. A gente consegue tirar bastante filhote. Porque se com essas minhas fêmeas ali, se eu quisesse esse ano... Eu tinha tirado que, uns 60 filhote então eu tirei a que eu tirei a primeira ninhada, não deixar criar mais, já tirar o ninho e deixar, separar elas lá para não, não criar mais. É o que eu faço. Porque não adianta tirar muitos filhotes e estragar também, estragar todo. Então, então vamos cuidar para tirar pouco e cuidar bem. Entendi. E já teve algum filhote seu que se destacou, que já pegou um canto bacana e já disputou algum torneio, alguma coisa assim, não? Não que eu saiba, não, não tem assim, que, que sai muitos filhotes para fora, daí eu não tenho mais notícia deles, né, eu não procuro saber, mas eu tenho aqui em Santa Maria eu tenho bom ali, tem... não, não vai para o torneio, mas tem Curió que o, o cara volta mesmo me Liga, ele elogiu o curioso ontem, canto se destacou bem, pegou praia clássico, bonito, passa canto, tem Curió bom que saiu para aí já. Da sua criação, né? É da minha criação, é. Pois é não. que eu não gosto de, de torneio, eu não gosto de participar em clube, nada, Sou só sócio do clube, tudo, tudo, mas não, não gosto, eu gosto é de criar, tá? e começar, e botar canto, encartar o passarinho, eu comecei de três anos para cá só, sempre gostei de criar. Deixa para nós aí uma experiência, uma experiência que o senhor passou boa aí com o teu plantel aí. A experiência que eu tenho é que a gente tira bastante filhote e a gente, meu, fica, se apaixona pelos bichinhos, tá? é uma coisa muito boa que a gente faz, tirar eles, criar, cuidar, vê... A, a gente vai lá no, no, no, no, no ninho... vê a família aprontar... vê... A, ponhar os ovinhos... dois ovinhos... chocar... ver crescer... vê sair do ninho... aquela coisa assim... uma coisa apaixonante pela gente... que, que a gente gosta... Tá? daqui a pouco tu quer ver ele cantar... tu quer ver ele chorrear... quer ver ele cantar... e assim... É a experiência que eu tenho... que eu passo para os amigos... aí isso aí... É, tem que se dedicar... Pra, pra, pelo que gostam... Tá? dá muita alegria, dá muito prazer né, em você ver o bichinho nascer, crescer, se desenvolver, é, né? É sim, parece que tu vai ver o passarinho em cada temporada que, vai, que começa a criar, parece que é a primeira vez a minha criação que está acontecendo na minha, minha, na minha vida, né? Parece que é a primeira que eu nunca tive um, um curió criando, nunca, e parece aquela emoção de ter o bichinho de novo, a ver criar, ver... ele sair do ninho, ver ele começar a ingresar, é chorrear, ver cantar, é a paixão da gente, né? fala para mim aí como é que é as tuas prateleiras, as tuas gaiolas, que padrão que você utiliza aí a minhas gaiola é, é feita de madeira né madeira com de arame madeira é 25 por por 30 por 60 de altura e as prateleiras são madeira com plastificadas madeira tem tá são plastificadas fosse de dia eu ia mostrar para você não tá daí mas agora outra hora eu mostro mas é uma coisa simples, não tem? É, quatro prateleiras. Essas aí, onde, é, fica, onde fica o plantel aí? As tuas fêmeas e filhotes? É, na parte de cima ali, mas é bem higienico, bem, bem higienizado, bem, tudo bem perfeito, não tem? E essa emplastificação que você falou me chamou a atenção, você fez ela para facilitar a limpeza, no caso, né? É, é, é colante, é um plástico colante que a gente cola, a gente cola na madeira, pode daí passar uma ganha com vinagre, pode passar, não, a madeira não, a madeira de pinos, ela nem, nem escura ficou, ela ficou a mesma cor da madeira. Aquele plástico colou ali, pode, mesmo coisa que passava num vidro. Muito bom, rapaz, muito bom. Então, e no caso, o que é que você coloca no fundo das gaiolas para colher as férias? Você coloca papel, coloca jornal, como é que é o teu processo nesse sentido? Não, lavo todo dia. Eu tenho papel, comprei a bobina de papel, mas não gostei, tem. Todo dia tira coisa tem pia em cima, todo dia. Mas você pia, não gostou lava, por quê? Bota. Fala para nós aí por que, que a gente, que você não gostou? Não sei, a experiência parece que não, não agradou, tem. É uma coisa boa que tem, a melhor coisa que tem, né? Mas parece que lavar todo dia parece que é melhor, tem. No seu caso você se tem, sente tem pouco... melhor limpando com água? Você, você lava com água? Água, água de vinagre, lava todo dia. Água de vinagre, de, água, vinagre de maçã, lava com água e todo dia tem. Aí Limpa no caso, você, você tem volta. dois fundos de gaiola para cada gaiola ou você o lava e coloca de volta na gaiola? Lava, lava, passa no fogo, esquenta e já bota de volta. Entendi, rapaz. Bem, bem, ah. Já tem o fogo, o fogo do lado, o fogaleiro do lado, tem. Já pega e tá com fogo do fogão. Acabou, tira o voz excesso, passa na água, já passa em cima da chapa, esquenta, já bota de volta, sequinho. Olha pra só, seca, rapaz, que, que bacana isso aí, eu nunca ah. tinha ouvido falar, não. Não? Aí mata é aí. qualquer bactéria, mata tudo que Qual tiver. Qualquer bactéria. É. Ah. é. Não, mas é assim, até, até os passarinhos até na gaiola, faço isso, não tem? Eu tiro, limpo, vou lá, eu lavo, vou lá e passo no fogão. E seca. Aí você coloca o passarinho dentro do fogo, é isso? Não? <risos> é, tira a perna dele, bota ele e faz churrasquinho. Aí você faz um, um churrasco de curió, depois e aí é. como é que você faz aí? É, dá um churrascar, né? Peça um churrascar, né? Não dá é. pra nada, né? Pequenininho demais, né? Não dá nem pra. Não. É. não, interessante, rapaz. Isso aí eu já tô, eu tô brincando aqui, mas eu tô entendendo aí. É muito bacana, muito bacana. Então você é, utiliza. É, deixa, eu, deixa eu perguntar pra você se, se esse fogo que você utiliza é como se fosse aquela vassoura de fogo que o cara liga aquela tocha e passa assim, nas talas de vez em quando. É isso ou não? Não, não. Pega o fogão, no fogão a é gás, não tem? Sim. Lava o fundo da gaiola e bota assim esquenta, não tem? Em cima, do, da, em cima do fogo. Pra secar, assim. É, pega e seca o fundo bem sequinho. Tem que pegar até com pano, que esquenta mais bem, porque não dá pra segurar, né Daí ali, mas eu tô com até bactéria, não tem nada que fica ali. Isso você faz todo dia? Todo dia no plantar plantar tá criando. Ah, Cada um que eu tiro lá, faço. Interessante demais. Olha aí, ó. Diferente, ó. A gente às é, vezes. Eu fui a e gente... Comprei o... Pode falar. Eu fui e comprei o papel, tem a bobinha de papel até ali, mas eu, parece que é mais. Eu gostei mais de limpar, não tem. Limpar e lavar e passa lá e, e taca no fogo, já bota de volta, tá? é? E como você faz esse processo todo dia, né? não tem nem necessidade de colocar papel, né? Não, não precisa. Porque o papel, a fêmea vai lá e começa a rasgar papel. Rasga papel, bota dentro da água, rasga papel, leva para o ninho, rasga, tá? E assim não tem nada para ela pegar no fundo da gaiola. É, faz sentido, faz todo sentido mesmo, realmente. Bem interessante esse, esse manejo que você está fazendo aí. Eu estou aqui com o meu amigo aqui, gente boa demais. Acabei de ligar para ele aqui e nós vamos escutar juntos aqui a edição que eu fiz aqui para ele. Vocês vão ouvir também aqui junto comigo essa edição e depois eu volto explicando o que foi que nós fizemos. Ele também está vendo a tela do meu computador lá no celular dele. Apertando o player... Bom pessoal, é o seguinte, aqui nós colocamos, nós colocamos aqui uma sequência que nós fizemos uma modificação muito boa, lembrando que tem aqui os pialados de acordo com a orientação do meu amigo aqui, ele pediu para colocar os pialados normais de macho e dois aqui de fêmea somente no começo das cantadas, Você, o pássaro vai escutar somente no começo da cantada, Aí o padrão vai seguir três cantadas com três repetições aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, três cantadas com três repetições. E depois vai ter aqui o intervalo de canto para canto, que no caso está ficando aqui 26 segundos de uma cantada para outra, em média. E depois aqui vai ter os pialados novamente. E vai ter seis repetições aqui desse canto. Lembrando que aqui a cantada com três repetições ela tem uma duas três quatro cinco seis sete batidas de praia no final como vocês puderam ouvir já a cantada com seis e com nove repetições ela tem oito batidas então é isso vocês vão ter esse padrão aqui vai ter aqui ó seis repetições aí depois mais uma vez o intervalo de canto para canto tem aqui os três pelados novamente, que é pelados normais de macho. E aqui vai ter as nove cantadas, as nove repetições. E também vai fechar com a, as batidas de praia dessas cantadas aqui. Elas tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito batidas de praia. Tanto na de seis, quanto na de nove, o pássaro vai escutar essa, essa sequência então é isso aqui ó tem o padrão isso aqui tem um padrão né esse padrão aqui vai seguir durante 30 minutos 3 3 3 6 e 9 3 3 3 6 e 9 durante 30 minutos depois de 30 minutos que o pássaro escutar esse padrão aqui vai ter no caso 15 minutos de intervalo nesses 15 minutos de intervalo eu faço sempre nesse caso aqui eu faço sempre dois padrões é 15 minutos de silêncio ou então 15 minutos de som de água de rio, a gente sempre coloca 15 minutos, é o período é o tempo que o pássaro pensa naquilo que ele está ouvindo tá bom? então é importante demais esse padrão aqui, apresentei aqui para você, deixa eu me despedir aqui do meu amigo, diga para mim o que foi que você achou desse padrão aí não, é bom, gostei dele, por isso que eu eu entrei em contato com você quando eu ouvi, que eu estava assistindo o teu vídeo lá, né? Uhum. Eu gostei, então aí eu resolvi falar, entrar em contato daí para pegar esse canto não tem Muito bom. Deixa eu te agradecer por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. E vou fazer essa, essa edição aqui para você, tá? Vou salvar e vou te mandar para você baixar e colocar num pendrive, tá bom? Só que é importante eu te é. dizer o seguinte, o pendrive que você coloque deva deve ser um pendrive ou um cartão de memória original para poder suportar a qualidade desses arquivos aqui, tá bom? Positivo, tá certo. Muito obrigado, boa noite para você, forte abraço e foi um prazer te receber aqui. Valeu então, um abração, forte abraço aí, tudo de bom para você aí. Né? Para mim foi um prazer imenso eu te conhecer, um abraço, boa noite.